Mais uma dica de treinamento aqui do seu professor Emílio Júnior. Esse vídeo eu tenho a presença da minha mãe. Vem cá, mãe! Nós iremos fazer treino para a região dos braços. Ela está utilizando aqui duas garrafas PET. Essa garrafa PET aqui ela tem meio litro. Então ela está usando as duas garrafas PET de meio litro. E detalhe com água, mas se você quiser aumentar a quilagem, você pode colocar areia, se quiser aumentar mais um pouquinho mistura areia com água que ainda fica mais pesado, tá ok? Eu vou utilizar duas garrafas pet de 2 litros com água também, primeiro eu vou fazer para que minha mãe e você observe e aí depois você faz junto comigo, tá ok? Então vamos lá, você vai fazer o que? Pés paralelos na largura do seu quadril, pés paralelos na largura do quadril, vai contrair o abdômen, estufar o peitoral e depois vai fazer o um movimento que eu irei mostrar agora. Então, vocês não fazem, só eu vou fazer o um movimento, ok? Então, botei a mão aqui, fiz o movimento, flexionando e a extensão. Deixa eu ficar de lado para vocês poderem visualizar melhor. Ó, estufei meu peitoral, contrai meu abdômen e faço esse movimento tá ok? agora é isso que nós iremos fazer, então vamos fazer uma sequência aqui de 30 repetições, tá ok? vamos lá, contagem regressiva 3, 2 1, mãozinha assim comigo vem, 1 2 3 mais devagar e concentrado 4, isso 5, vamos lá 6 Estufo peitoral, sete, isso, contrai sempre o abdômen, oito, nove, dez, vamos lá, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Zero, um, dois, três, mais devagar, quatro, contrai o abdômen, cinco, seis, sete, oito, nove, trinta, finalizamos mais. Um treinamento, sentiu bem? Senti. Onde é que você sentiu? Aqui Isso aí, isso que nós queríamos que minha mãe sentisse como vocês também e eu aqui. Ela utilizou dois pezinhos ali, com a garrafa PET, meio litro, com água. Mas você pode colocar areia e se quiser que ainda fique mais pesado, você enche a garrafa de areia, o máximo, depois pega um copinho com água e vai molhando essa areia, para ficar úmida e aí ela vai ficar ainda mais pesada, tá ok? Muito obrigado pelo carinho, dá tchau para todo mundo. Tchau. É isso aí. Tchau. Muito obrigado pelo carinho de vocês, espero que esse treinamento possa ajudá-los. E se você quiser entrar no grupo fechado de treinamento, basta entrar em contato com o número do WhatsApp 021-99-125-7985. 021 99, -125 -7985. 021 -99 -125 -7985 é o número. Número do telefone para você adquirir a sua ficha de treinamento. Até nosso próximo encontro!